E aí, turma? e aí turma, vamos começar essa live aqui agora Vamos começar essa live agora Vamos começar essa live agora, agora, agora, agora Vamos falar sobre histórias, que é muito melhor do que falar sobre Marx, por exemplo né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ah, Rosângela, legal, legal, legal, legal Aí a turma já tá entrando Ah, Bia, tudo bem, que saudades Raquel, legal Raquel, você sumido sumida, hein estão me ouvindo bem? Pai solteiro, sempre aqui, legal. Turma, vocês estão me ouvindo bem? Tá tranquilo, tem que fazer, voltar a fazer mais live, né? Ó, o Miguel. O Miguel vem, tem que vir pra nossa frente de Pai de Miguel. Pai de Miguel, né? Bia, oi! Mães na roda, gente, quem não segue, por favor, sigam. É fantástico. Ah, a Cláudia entrou. Daqui a pouco o Renatão tá entrando aí, vamos lá. A gente vai falar com uma pessoa super especial hoje, um mega pai... É, que fez um trabalho lindo, ele que vai explicar, eu nem vou explicar. Eu sempre falo das histórias, né? Eu sempre acho que as histórias são uma forma da gente se conectar com os filhos. Então, olha ah, é aqui, o Renatão entrou aqui, ó, vamos ver. Aqui, ó entrou, beleza. Renato tem um aplicativo de contação de histórias. Às vezes os pais falam, ah, eu tenho dificuldade e tudo mais. Pô, tem um aplicativo pra isso. Hum, Raquel, sumi, né, gente? Legal, legal, vocês falam que eu sumi. Renatão! bom meu, tem até... Que... Nossa, Banias, que legal! A galera toda invocada. Tem uma, tem, tem uma galera aqui comigo, rapaz. Ah, que ver. legal, Renatão. Calma, Saudade Malu, de você. Espera a sua vez, Malu. A Malu é um pouco ansiosa, às vezes ela quer aparecer também. Põe ela aí com a gente. Tem, a Malu, tá, a farofa, tá, a galera toda aqui, a farofa. A farofa é linda. A, a farofa Prato teve sorteio José, hoje, né? Renatão, não? Não, o sorteio foi da Malu. Aí, é Manu? O produtor tá aqui nervoso porque ele é o próximo. Ele é o próximo pro sorteio? Ah, é. eu sempre tô lá no sorteio. Vamos lá, vamos lá, vamos sentir o sorteio. Os caras muito Pô, bem feitos, é, cara, cara, esses bonequinhos. Tem Sabe, eles estão lindos, cara. É, o pessoal que A tá Michelle, a, a Michelle é, é de Brasília da dá... carinho, que carinho com nova estrutura agora, hein, gente? Vai ser mega lá em Brasília. Uma de Brasília, ah, legal. segue aqui carinho. É a escola, muito legal, muito legal. Vai ter até cinco anos agora, super escola lá. E ela adorou a farofa. Pois é, a farofa eu já encomendei uma, uma farofa nova aí para vocês Ah, fazer eu também, A Cláudia falou A Cláudia tá aqui perto, aqui. ela, ela tá concorrendo esses brinquedos todos aí. Que ela diz, eu também. também, eu fui lá também, né? É, quem não gosta, né, de um bichinho bonitinho desse? Eu tenho um aqui também, legal, sabe? Eu tenho um que, eu, que é de uma, uma estrutura bem legal também, que algumas psicólogas fizeram em São Paulo, que é o Léo, hum. que é um leão, que é do sono. Você coloca, é bem legal, Renatão, você... A, a, a, é, é, Desolvendo a psicologia positiva, a criança fala Sim. o que, que ela quer sonhar, o que, que ela quer ter, o que, que ela foi grata naquele dia, escreve e coloca atrás do Léo. Aí no outro dia ela lê, ela vê quanto foi bom o dia dela, e tudo mais. É bem legal. Ah, legal é depois, eu adoro essas depois coisas você me pede. É foi bem legal. Era, então, mas tá conta aí, aí conta amiga. aí, cara, conta aí conta. quem que conta, conta é comigo você mesmo. Falou? O Miguel que você tava falando aí que você quer chamar os pais de Miguel, ele é Miguel pequeno é. ainda, é meu afilhado, ele lá em, tá em Recife. Ah, tá. Não, então então você fala com o seu pai então Miguel, porque aí, aí eu tô reunindo os pais do mundo, entendeu? Para poder nossa, os pais de Miguel. Vai ser pai demais, cara. Vai ser Miguel, pai tá demais, graças ainda. a Deus. <risos> Renatão, conta para o mundo aqui, conta para a gente. Obrigado que você está aqui no De Pai para Paz, conversando Imagina. com a gente. Mas conta, quem é, que é o Renato na noite de Goiânia, entendeu? Meu Deus, noite de Goiânia. Bom, o Renato na noite de Goiânia, galera, é um pai que, de acordo com uma demanda que ele teve em casa, a coisa de três anos, ele precisou, vou falar de mim, eu precisei contar a história para minha filha menor, mais velha, a Camila. Então, é, a Camila tinha, tinha gostava de histórias e eu queria introduzir isso para ela, essa questão das histórias na vida dela, porque eu sei da importância de se contar histórias, de se viver histórias, de se imaginar histórias, eu sei dessas consequências disso. Então eu resolvi contar para ela historinha, só que eu tinha o conhecimento de histórias, as tradicionais, aquelas que eu conhecia. E elas têm bruxas, tem lobo, tem o malvado, tem sempre aquele lado que o mal está ganhando até que o bem vem e ganha no final. Uhum. E aquilo deixava ela com medo. Ela não conseguia Bom. dormir, ao contrário, ela ficava assustada. <risos> Piorava, né? É, e daí, como eu sempre, sim, criatividade nunca foi problema para mim. Eu comecei a inventar, inventei, eles inventavam assim, tinha dispara. acontecido no dia, e fui inventando, inventando, eles, até e que... E eles não estão nem que... aí? Não, para ela já era uma história. Aí eu é. falei, pô, isso tá ficando, às vezes eu repetia a história, e foi ficando... Ah, eu vou... eu comecei... E é difícil aí... repetir, né, a história que você inventa. Nossa. a não ser quando você grava, aí fica mais não, fácil. Lá... Aqui, ela cheguei. tá gravada. <risos> então, sabe o que aconteceu? Aí a, a, a Cláudia, nós, eu e nós engravidamos da Marília. Então a Marília, é, eu precisei introduzir uma, uma criança nova na vida da Camila, que aí eu, eu introduzi através de uma personagem. A maluca que é a minha personagem principal, essa mocinha aqui, que inclusive foi Lindo. inspirada na, na Camila, e hoje uh -huh. parece muito com a Marília, ela entrou ela, ela, ah, assim, para poder trazer uma, uma criança nova, uma menina para a vida da Camila para o mundo da Camila. E aí eu comecei, a, eu falei bom, como eu sou muito ligado à, à questão de família, eu comecei a fazer a fazer uma família como base. E aí, cara, comecei a deslanchar, a gravar histórias, conversar histórias, falar histórias, até que um dia ela me disse, aí até que um dia eu estava muito cansado e resolvi gravar a minha história que eu estava contando, gravar no celular. Isso assim, Sim, normal. Toscas. É Com tosse, com espirro com... Tem um <risos> dia que ela até passando mal, vomitou, tem tudo escravado E aí eu resolvi Numa certa noite, eu resolvi colocar o Turma play Coraçõezinhos aí ó, Coraçõezinhos aí pra história do, do, do deve, Renatão, deve que ela é de show Deve ser parente Não tem problema não então... Paga, paga, paga, paga, paga, <risos> <risos> então, cara, eu comecei Eu comecei a, a Apertar o play e falei, filha, hoje nós vamos fazer Uma história diferente, o celular uhum. vai contar Uma história pra nós e ela tá bom papai então eu apertei o play desliguei a tela e deixei a história contar e dormimos os dois legal então, assim, muito mais prático assim, é... aí eu comecei falei cara eu tenho um negócio aqui eu comecei cada vez que eu inventava uma nova história quando a criatividade estava boa eu inventava uh -huh. uma nova uh -huh. e gravava e gravava então chegou uma hora que eu que eu comecei a usar isso só isso era só era só a historinha minha gravada já eu falei, cara, Legal. eu tenho um negócio aqui que eu preciso. É, tá muito Dividir, bom, né? É. Eu preciso compartilhar, eu preciso dividir. Então, é, eu, eu resolvi investir nisso. Eu pensei como divulgar, como compartilhar, resolvi fazer um aplicativo. Eu sou um cara de TI, então o é, aplicativo ficou é. É mais fácil, coisa né, Renatão? Na boa. Apesar <risos> de eu não ser programador, tá? Aí ah. gente, eu, eu acabei terceirizando ah, mas... isso. É? é? eu sou servidor público. Mas, assim, ah. o pessoal, é, eu tive dois colegas. Mas eu conhecia, né? É. É, isso. Já tem uma noção, né? Até para você avaliar e saber como contratar, isso ajuda muito. Legal. Ajuda de verdade. Sim. Aí eu tive dois colegas que entraram comigo, mas por questões de prioridade, eles decidiram abandonar e, e também por acreditar que esse projeto tem que ter muita vontade para ele acontecer, sabe? Tem que ter tem mesmo, esse, é esse amor então, é... que eu jogo no, no, no contratório. Então, é verdade. vamos vamos vamos acertar aqui, vamos eu vou continuar sozinho porque eu, eu tenho toda a dedicação, tenho o apoio da minha família, É uma coisa que faz com prazer, pra né, cara? Tipo assim, Sim, não é uma hora de tipo assim que você tira e fala assim, eu vejo muito isso aqui no de pai para pai, sabe? Que assim, eu já tentei me desligar de pai para pai, mas assim, de pai para pai sou só eu. Eu já tentei é. me desligar, eu não consegui, cara. Eu não, não consegui, dá. sabe por quê? Não você dá, pergunta, não você vai no restaurante, né? cara, é, você vai no restaurante, aí você vê uma situação, você fala, pô, eu tenho que contar isso os outros pais, sabe? Que eles podem fazer diferente, porque eles estão fazendo assim, porque eles faltam... É uma outra opção, outro jeito, eles não conhecem. Né? Aí você vai fazendo isso. Aí você tem uma história é. comigo, é igual eu tive esses dias, ah, eu tenho que contar para os pais, cara, não aí não adianta, não adianta, quer dizer, a gente é, faz a gente de forma tão natural isso. que isso é prazer, cara, não, é, não é obrigação, então fica o treino desse jeito, você falou, ah, eu faço mesmo porque eu gosto, tipo assim, igual você vai de manhã para o parque para contar a história, eu não vou isso para fazer, para ganhar, eu vou fazer porque eu <risos> é gosto de fazer isso, cara. É verdade, não, e aquele não é? dia de manhã que a gente marcou no parque para contar a história, Apesar de todo mundo ter chegado muito atrasado, eu levei um monte de... Levei caixa de som, levei banner, levei tudo. Assim, só pra dizer, tô aqui, vem cá, vamos contar a história. E na noite anterior, eu tinha sido convidado pra ir num, num, num condomínio fechado também. Tinha, eu tava tendo um evento lá pra contar a história. E, cara, foi um desafio do tamanho do mundo. Porque lá Sério? tinha pula-pula, tinha, ah. tinha música... Tinha gritaria, todo mundo tava correndo. Vai parar essa meninada e botar sentadinha no chão para ouvir o tio Renato contar a história. Não foi ah, fácil, é. cara. Mas, Mas aí eu, eu contei uma história só, foi o suficiente para aprender alguma atenção da, do, da turminha que resolveu sentar lá para ouvir. E foi bacana, cara. Foi bacana que cada lugar que você vai, você planta uma semente, você deixa o cartãozinho e fala, cara, pode baixar, é de graça. Fala pro é. papai baixar, mamãe baixar. E a criança, até, ela, Renatão, ela até tem a, a Bia, ó, a Bia lá do Mães na Roda, que também é um projeto igual o nosso, igual ela falou, faz por carinho, é. por amor, a Bia é uma pessoa fantástica, entendeu? Assim, tá em São Eu José Bia, dos Campos, beleza. já abriu porta para ir lá, Bia, entra no contatório para você ver. Entra, entra lá, baixa o aplicativo, você vai ver, você não tem filhos tão pequenos ainda. Conta essa questão da idade dos filhos, Renatão, como é que é isso? Ah... O contatório eu comecei a contar a história para a assim, Camila, ela tinha uns dois anos e meio, mais ou menos, e, e hoje ela tem cinco anos e ela pede ainda. Ela pede, pede todas né? Todas as noites. Papai, é, liga a luz do deixa a luz do corredor acesa e põe o contatório, por favor. Aí a gente coloca para ela, ou eu, ou a Cláudia, a gente claro. tem um celularzinho. Olha só, um celular velho, que tava encostado. Sim. Eu baixei o, o contatório dele, a gente a gente tem Todo que fazer tem. um compromisso é. com o celular. Depois se ela fica pitando, né? É, a gente vai organizando, em vez de jogar fora, é. eu guardo ali, baixei, é. e ele que fica lá, até no chão, entre o quarto da Camila e da Marília, porque as duas querem histórias. Entendi que as duas querem histórias <risos> diferentes, tá? Tem isso. É. Eu não quero essa, é. eu quero aquela outra. Já tem é, quantas é, histórias lá, Renatão? Lá tem 14. E tem uma outra particularidade, Léo. Se você, por exemplo. Eu ah, eu. eu Lá tem, a, tem todos são contados com a minha voz, todas as vozes okay. são, são, são eu que faço, né sou eu que faço. Uhum. Então é, eu, tenho, eu tenho também a opção, caso a pessoa queira ler como se fosse um livro, ler com a voz dela, eu tenho lá dentro do aplicativo essas histórias todas escritas também. É como se eu estivesse presenteando vocês com 14 livros gratuitos. Legal. Não tem Ó, o pessoal daqui, toda. carinho, quer ir lá, que a gente vai lá em Brasília a trabalhar, é, fazer uma a inauguração deles, hein? Vamos sim, só Bora, chamar né? que a gente vai, né, Renatão? A gente Bora, tá facinho, né? A, a gente conta história, a gente conta conversa, a gente tá tão junto. É. Goiânia e Brasília é, é um pra... pulo. É, é verdade, é pertinho. Legal. Renatão, então não tem, não tem idade também, né? Pôr pra criançada e começar a ouvir e ver o que, que vai rolar, né? Léo, eu tenho, eu tenho histórias de pessoas que me contam é, que com 8 anos, até 12 anos, a pessoa se interessa pelo que está vendo ali. Porque a, a história ela tem, uma, ela tem uma, uma coisa bacana de, de trazer, trazer a criança para um outro universo, de acalmar, de concentrar. Tanto é que eu fiz essa levada para dormir, historinhas para dormir, porque se assim, eu conto de uma maneira, é, é que, que a criança, ela, ela concentrando naquilo com um tom de voz um pouco mais calmo, naturalmente ela vai dormir. Porque, isso é uma coisa que eu gosto de falar, a Sim. criança quando está com fome, ela come. Quando Sim. ela está com sede, ela bebe alguma coisa. E quando Sim. ela está com sono, ela faz de tudo, menos dormir. Ela fica um maluco. <risos> Ainda mais se ela descobre que ela está com sono. Né? Exatamente. Ela luta contra o sono, ela luta é. contra tudo que for preciso, mas ela não quer ceder, porque é bom demais brincar. É bom demais é ficar ali com os pais, ficar com os irmãos, assistir TV, se for o caso. É tudo muito bom. Então, o que, que eu fiz? Eu vou pegar alguma coisa que também eles gostam, que também é bom, uma historinha, e fazer com que eles se concentrem nisso, mais deitados. Aí o Legal, legal. O sono vem. Legal, é. sono vem. Não, eu também... Renato, eu eu porque nunca pensei nisso, cara. Porque tinha vez que o Miguel falava assim, meu pai, conta a história de ontem. Eu falava, ih, já era. Eu não lembrava. É. Eu não lembrava. Não lembrava, é sério. E eu contava muita história para o Miguel, sabe, que fazia ele dormir. E, eu, e sabe o que eu fazia, Renatão? Eu pegava, cara, eu pegava, contava uma história e eu, quando eu percebia que no dia tinha algo que eu podia desenvolver no Miguel, ele tinha me contado da escola dele, que aconteceu, sei lá, alguma coisa. Eu falei assim, não, hoje eu vou desenvolver autoconfiança nele, para ele ser mais autoconfiante. Aí eu contava uma história que estava relacionada a algo que ele tinha passado, sabe? Ah, o dragão, ele gostava de dragão. Ah, o dragãozinho, com um amigo, aí ele se perdeu e ele não conseguiu, Que ele achou que ele não acreditava. E aí, quando ele viu, ele pegou e lembrou daquele momento que ele fez, junto com os amigos, e aí ele foi, conseguiu e tal. Tá, aí eu ia colocando as coisas na história, mostrando que ele confiou, que ele foi e tudo mais. E aí ele ia, sabe? E a gente acha que isso, ah, isso é bobeira. Cara, isso tem um poder para eles... Não tem noção, claro. não é? Fala disso, Isso. Renatão. Você descobriu o meu segredo, Léo. Eu, eu uma, das, uma das coisas que eu... Sério, que eu usar, mas a gente não ela... combinou, né? A gente não combinou. Não, não, não, combinou. Mas, <risos> mas isso é bom você tocar nesse assunto, porque Ó, assim... Crio músicas, mas, legal. Mas... A Rê Loureiro tá falando que cria música. Gente, é a mesma história, músicas, é a mesma coisa. Assim, né? Acho que é por aí. Legal. Exatamente. Então assim, eu, eu descobri que também eu podia tratar os assuntos que, que estavam de alguma forma pendentes, que poderiam ser melhorados, que precisavam ser trabalhados. E, e assim, tem gente que prefere é, gritar, tem gente que prefere é, sacudir a criança, e a gente aqui em casa prefere conversar. E uma maneira que a gente encontrou de chegar lá na, na criança foi é, contar histórias, porque você percebe no dia seguinte diferença na criança. aquela isso então, dá resultado, né? Dá. É, não que é de... que eu falou, acho que você falou bem respeitosamente Tem alguns que preferem de um jeito e preferem de outro A questão é o que, que você quer Você prefere esse outro jeito do grito, da briga Todo dia? Cara, isso cansa cara. É, Se você observar As minhas histórias, a Malu Ela é um doce, ela é um modelo De menina, então por que, que eu queria Que eu criei essa menina tão boazinha? Porque eu queria que minhas filhas fossem é, meninas boas, obedientes, legal, pessoas legal. Que, que gostassem dos animais, gostassem de compartilhar, gostassem da família, entre outras coisas. Então eu uh -huh. coloquei esses valores na Malu, e também você vai ver o Tetel também, então, tem o Tetel, que é o irmãozinho dela, que também, apesar de ser aquele adolescente, assim, sabe, que está que tá querendo lutar contra o mundo para se descobrir. Adolescente, e tem... adolescente normal, é. né? E o adolescente, ele tem algumas coisinhas de adolescente, às vezes você quer, vamos, vamos, Tetel, ah, não vou não, sabe, não tá querendo ir, não tá querendo sair, <risos> quer ficar com o tablet dele, é o adolescente, mas ele tá ali na é. família sempre junto, sabe? Aí, é, eu, é eu, no meio do caminho, eu, eu peguei o Tetel, que ele era um menininho que gostava só de ficar no tablet, e coloquei ele pra, é. pra, pra brincar, pra, pra, ele virou goleiro, descobriu por acaso que ele é goleiro. E Entendi. cara, ele é um ótimo goleiro, então agora ele que tá ligado legal, no esporte, acho. entendeu? Legal, Ele já era ligado legal. em TV, assistia muito documentário, porque eu não queria falar pro o filho, oh, assista novela. Não, tem uhum. que assistir novela. Ninguém assiste novela na casa lá. Assiste documentário, assiste uhum. programa que fala sobre as flechas dos índios. Entendeu? Legal. Eu já, assim, dizer legal. que está querendo absorver uhum. cultura também. Uhum. Sim. E tem o papai que está tentando resolver tudo Tem a mamãe que é um doce também Toda carinhosa a vozinha doce Que quer falar tudo, fazer tudo bem com a família Cuidado que você fala da mamãe aí A mamãe está aqui A mamãe é doce A mamãe é muito legal E também tem vovô e vovó A vovó ajuda bastante Estou na... levando cada olhar aqui Léo. Eu tô, ah, tô louco. A vovó também ajuda. Porque vovó, você sabe que é uma figura ímpar também na, na nossa vida das crianças. Sim, sim, Todo mundo sim, correndo, nós. trabalhando. Graças a Deus, quem tem uma vozinha Para ajudar a cuidar dos filhos, dos netos né, dos filhos da gente. Então a gente exatamente é uma força muito eu... grande, né? A e quando eles resolvem absorver isso também é muito legal, né, Renatão Porque às vezes Sim. a gente fica, né? Porque eles entregam aquilo que eles têm, né? Então às vezes eles vão vir com um pouquinho do padrão lá de trás, e tudo mais. Mas apesar de que eles são menos resistentes, sabia? E muitos Exato, casos eu tenho eu encontrado mais pais resistentes e os avós menos resistentes, porque os avós já perceberam, Fala assim, eu podia uhum. ter melhorado muita coisa na educação do meu filho e agora eu vou contribuir com o meu neto. E eles são Exato. menos resistentes. Oh, tem a Titia ah, também, a ó, Andy tá é falando irmã, aqui. minha irmã, tá essa daí? Ah, legal. É todo irmã, mundo reivindicando. Que tem a Titia? Tu tá Olha lá. Tem todo Titia na contatória, não? Não, não tem. Não tem a Titia. Teve uma história que eu ainda não gravei no aplicativo, mas tem uma história que a Titia vai fazer uma visita. Uma Titia ah, que vai fazer legal. uma visita na casa lá. Legal. Na casa da família. Então, assim, é uma festa. Todo mundo vai fazer um bolo, essa história do bolo também rende... Cara, e qualquer coisinha rende uma história. Tudo Qualquer é história. Coisa né? de uma história. Eu sei, é história. É fantástico. É? Você, quando você se apresentou para mim, você me contou uma história. Quando eu me apresentei é. para você, eu contei uma história. É tudo história. É então a gente legal. conta história o tempo todo, cara. Eu, agora, se você puder pegar essa história e colocar para uma coisa que é útil, você pode estar tá, tá, tá, tá ensinando o seu filho todos os dias. Igual, por exemplo, quando eu estou contando ao vivo, eu pego exatamente a coisa do que aconteceu agora, como se a gente estava falando há pouco. Mas então, mas como não dá para fazer isso o tempo todo, não consigo contar ao vivo todos os dias para todas as crianças do Brasil, Sim. eu peguei a Malu e coloquei ela no modelo de menina boa, comportada. E o Teteu, de apesar do adolescente também, ele respeita, não se vê falar que o Teteu brigou com o pai, ou que desrespeitou Sim. a mãe, ou que xingou a avó, não tem isso. Tem, às vezes, a Malu ela dá uma incomodadinha na avó, mas é coisa de criança. Ela quer ir lá, ver que bicho é aquele que a vovó encontrou, e a vovó vai dar um cochilo lá, ela chega. Vovó, tá pronta! E, e sabe? Então, mas assim, não é maldade, Obrigado. eu quis lá acordar a vovó, mas ela é uhum. aquela coisa de criança. E Sim. às vezes eu até transporto um pouco esses comportamentos de idade, sabe? Às vezes você pensa, nossa, Malu, ela tem dois anos, não é possível. Aí depois você fala, não, ela tem 15, porque ela tá sendo tão madura aqui agora, <risos> sabe? Então a idade dela é uma uhum. coisa um pouco, um pouco flutuante, assim surpreende a gente também. Tem hora que você pensa assim: é. a Camila fala umas coisas que você fala minha filha. Quantos anos você tem? Quem tá aí dentro? Mas isso acontece na vida real, né, Renatão? Isso acontece, Sim, Camila, né? Aí está falando, falando a Camila. A Camila é exatamente. É, você fala. É, é o quem Miguel tá aí também tá claro que ele fala algumas coisas. Eu falo assim que ser é esse que te possui o menino. Quem é você? É. <risos> ele gosta muito de futebol, fala assim, ô oh, Juca Kifuri, o que é que tá acontecendo aí? Juca Kifuri, ele dá aula, você que você entrou centrou é no futebol? meu filho, entendeu? Essa foi boa. Não, eu Sai daí que esse tipo te feteiro. Eu, eu, é eu nem consigo personificar a nem sabe quem que é, é Juca Kifuri. O dia que eu souber, você tá enrolado, hein? É verdade. É o meu, o meu vai falar assim: bom. ah, papai, agora eu entendo de futebol. Agora você vai ouvir, senta aí e vai ouvir. <risos> Renatão, e uma coisa que antes que eu esqueça, cara. O... Hum. Tem uma amiga minha, que é a Yara Mastini. Quem tá aqui também, puder seguir e tal. A Yara ela é psicóloga em São Paulo e ela trata de crianças. E ela uhum. trata de crianças quase sempre por meio dos livros, cara, por meio das histórias. Você acredita nisso? Quase sempre, Acredito. direto. Se você, se você for no post dela. Se você for no Instagram dela, vai ver lá, Yara Mastini, vai ver, ela fala, e ela fala dos livros, ela tem uma, um grupo no WhatsApp, onde ela ensina os pais, a ó, você quer reforçar isso, você quer fazer aquilo, sabe, técnicas terapêuticas por meio de histórias, cara, você vê a força disso. Muito legal, repete o nome dela, pessoal, aí, né? Yara, Yara Mastini. Vou anotar aqui embaixo, Eu né, vou assim... anotar aqui, ó. Mastine. Ah. Ela é, cara, gente, quem é, sabe, assim, e não difere muito do que você tá fazendo, entendeu? Então eu sempre gosto de comentar, porque uhum. eu vou combinar com a Yara, qualquer dia desse, de fazer uma live aqui também, para a gente poder participar junto, sabe? Para ela poder ver claro. e apresentar o contatório para ela também. É, né? É porque a, a, a é muito é, cair, é uma... às vezes. A, é, a história, por exemplo, às vezes, eu, assim, eu comecei é hoje Você acho que eu não tinha entrado ainda. Eu falei, gente, às vezes o papai tem dificuldade de contar a história, isso aqui. a desculpa acabou. Renatão vai chegar aqui vai e convers... vai contar pra <risos> gente. Pois é, porque a gente, a gente assim, tem alguma resistência para poder contar a história, talvez porque não teve esse hábito, não teve o hábito da leitura, Sim. ou de repente Acha que não é criativo ainda... né? É, não, e de repente você não se ligou ainda. O... Onde você pode chegar com o seu filho, com essa história? É, contando uma exatamente, história. Exatamente, cara. Que é o e, mais e, cara, importante. Né, que, assim, e, e elas gostam tanto de história, que aqui em casa tem dia que, assim, tá aquela confusão toda. Se você pega, senta num canto e abre um livro, cara, elas vêm, para tudo e vêm, e fica quietinha. <risos> legal. E, às vezes você, precisa, legal. você não precisa nem abrir um livro, você começa a contar. Sabe, filho, uma vez aconteceu um negócio, não sei o quê. Cara, é hipnose. A gente até, até brinca com é. o Lenilson, né? Que... Lenilson que ganhou o sorteio hoje da Malu, hein? Ah, Esse é? Ganhou ela, ó. Ah, que legal, então, assim, que legal. É uma, é uma espécie de, de, de. É uma, uma concentração no, de foco da criança muito grande. Ela consegue se prender ali. Conta uma história, ela vai ficar, ela vai parar tudo, cara. A não ser que sua história depois, depois não, tenha, não tenha os elementos básicos de uma história, que é um, que é um, né, um, um enredo ter uma ambientação, envolver, uma lógica, né? alguma coisa. É. Se você não tiver algum elemento básico de uma historinha, é claro que ela vai expressar, mas conta histórias, pratica. Pratica uma história, se você é pai, por exemplo, tá aqui, ah, eu, eu não sei contar história para o meu filho. Lá no meu aplicativo, essas 14 histórias que estão em texto, elas estão de forma bem didática. Lê, lê. Se você achar que você está melhor ainda, inventa uma vozinha lá, faz uma voz diferente na hora do papai, faz uma voz diferente Legal. na hora da mamãe. É uma maneira de você, talvez, até praticar, treinar. Renatão, explica para a turma como é que eles baixam. E apesar de estar todo mundo aqui no Instagram, esse é um negócio que às vezes é, não tem dúvida, mas para gente não, como se diz, não pecar pela omissão, né? vamos pecar pelo exagero, explica para eles como é que faz para baixar. Tá, tem duas maneiras. Uma, uma maneira é você entrar no meu site, www.contatoria.com.br, e lá dentro vai ter a opção dos links para você já clicar e, dependendo do seu aparelho, se ele for iPhone, vai para a loja da Apple, e se for Android, vai para a loja do Google. Legal. Ou você pode abrir a loja do seu celular, se você está acostumado a baixar aplicativo. Lá dentro da loja, na busca, procura contatória. E só uma dica, para ajudar as pessoas que não, que, não, que não conseguem lembrar, às vezes, como é que. Por porque que é contatória, é bem simples. É, quando eu contei uma história para tipo né? a Camila... Tipo eu, Tipo eu, já é... vejo tanta bronca, é. e aí eu já decorei. Você uma vez, né? É, você é besta, né? Aí a Camila falava assim, é, papai, contatória. Ela não sabia falar conta, história. Então ela falava, conta Ai, que legal! Conta e aí eu falei, cara, o, o nome do produto eu já tenho, é contatória. É. Então, é, é. E, é, tanto é que lá no, lá no, no ícone, é, é um celular lendo um livro. É como se dissesse Legal, que ele vai é. contar a história hoje é o celular, não é o papai nem a mamãe. E eu dou essa forma, né, cara? Que às vezes quando a pessoa tá cansada, tem dia que é duro. Sim. Você sabe disso. É duro? A criança eu quer sei, uma história é. E você fala, hoje eu não dou conta, cara. Eu não tenho energia. E, e, e aí você vem com um aplicativo E fala, então tá, agora vai começar a historinha E deixa contar E aí até né, você que... se desliga, né Renatão Pô, Você tem claro. essa, esse aplicativo tá? Aí você se desliga, você começa a viajar na história também Daqui a pouco você tá indo embora O pensamento, né? se você não tá naquele pique É porque você está <risos> preocupado com alguma coisa né Tá vivendo alguma... O que não é o presente ali dos filhos né então, Quer dizer, Exato. às vezes até te uma reconectada falou não, vamos ver essa história junto E isso reconecta você não precisa estar tá falando só para reconectar. tá os dois juntos ouvindo a mesma história é legal, sabe? A é energia, estar tá os dois envolvidos ali. É diferente de você estar tá ali ouvindo uma história e pensando na planilha que você tem que entregar amanhã, que não adianta nada você ficar pensando nela, porque ela não vai se fazer ali presente naquele momento. Né? Exatamente. O, o, a proposta de você colocar o pai e o filho juntos, é, é, ou a mãe e o filho, ou a pessoa que estiver com a criança juntos, é porque você dá aquela segurança para a criança, de que ela tá, tem alguém ali com ela, alguém físico, que a, a criança gosta sim. disso. E você vai ouvir uma coisa que, que vai envolver, que sim, os dois. É, a, a, naturalmente, você esquece dos problemas, você se envolve na historinha, porque a gente também gosta de ouvir história. Então, mesmo que você fale sim. assim, essa eu já ouvi 329 vezes, você fala, cara, mas agora, como é que ela vai fazer mesmo? Aí você vai e presta atenção. E de repente, cara, acontece muito aqui em casa da gente dormir junto. Sim. Pra gente dormir junto, porque tá ouvindo a história, tá desliga dos problemas, como você disse. A André tá escrevendo aqui, a Marília adora falar isso, ó, É de graça. Porque é de o graça. pessoal hoje tem uma, um medo de pagar é. as coisas. Né? Eu não vou baixar, isso, é. não porque tem pegadinha, vai me fazer cobrar. Não, tem não, gente. É de graça. E, é só e baixar a, mesmo. E a pessoa cadastra, cadastra alguma coisa lá? Só pra deixar não. claro, pessoal. Não, nada. nada. E-mail, nada? nada? Nada. Só pega e baixa. Não, não Renato, não põe tô, pra baixar. Põe pelo menos e-mail. coletando dados mesmo. pessoais. Não estou pegando não, seus metadados, nada disso, cara. Eu tenho, eu tenho um, um, um bannerzinho pequeno, e, é. e dependendo do horário, eu abro um banner maior, é, é. que não atrapalha a história, que a ideia é não atrapalhar. É. Você pode estar até com a tela desligada e nem ver esse, esse banner. E eles. O intuito inicial era de que eles pudessem me remunerar de forma a manter o contatório. Porque tem um custo mensal disso, né? Do site. É de do... deixar disponível, né? É. É, é por exemplo na Apple se paga 300 dólares por ano para você ter assinatura lá e colocar olha só, que só assim, é, isso isso deve acontecer Léo e eu acredito que vai acontecer quando o, o número de downloads for aquela coisa assim já gigantesca, maior né é, é quando tiver legal vamos baixar gente baixar e divulgar isso para as pessoas porque é fantástico é legal cara porque às vezes a gente pensa assim é, ah isso não serve para mim quando você baixa o experimento e vê que serve também tem gente que gosta de pensar, cara, que bom, resolveu a minha vida. E fica quieto. Cara, não, vamos compartilhar. Da forma que eu estou compartilhando com é. você, legal, fala com seu é. amigo. Sabe por quê? Seu amigo pode estar precisando disso. É Às legal. vezes ele nem comenta para você, porque tem vergonha é, de falar, é. Pô, meu filho é. chega com aquela olheira e fala, é. meu filho não dorme, não dou conta é. mais. cara Ainda mais nós homens, né, Renatão? É. Ah, o fortão, né? É, de é de não fortão. para nunca para falar isso. Então, é muito. A gente, inclusive, tem discutido muito isso muito na, nessas conversas é, de pai né? Ah, é verdade, essa, esse, esse machismo que a gente vê historicamente aí, que a gente está. Nós com o nosso trabalho estamos querendo quebrar isso, né, Léo? Exatamente, exatamente. Falar com, sobre com isso com seus, isso seus treinamentos, que eu até já tive a oportunidade, eu e a Cláudia, de participarmos, fantástico. Legal eu, legal. eu até gravei um depoimento pra você, porque eu, cara, eu amei aquilo, cara. Tudo que a gente aprende é. com você. E tem um outro legal. agora, viu, pessoal. Dia 8, né, Léo? É, dia 8. Dia 8 no sábado. Quem estiver vendo, quem vê depois também entra no direct, pode pedir que eu mando o link. Vai ser sobre mentalidade de sucesso. Esse vai ser sobre a, o livro da Carol Dweck. Esse vai ser sobre... A gente é, vai falar sobre é, encorajamento, elogio, sabe? Vai ter muita coisa legal. Só um minutinho vai, que o Dodô, tá, o Dodô tá avançando aqui, que ele tá ele é um cara ranzinza, bicho, mas ele é legal, tá? Se eu jogar a bolinha pra ele, ele vai e busca, tá? Mas ele é meio ranzinza. Claro, ah, né, é, tenho certeza. O cachorro é sempre <risos> amigo, é. A Cláudia falou é, é, muito legal, legal, Cláudia. Obrigado. E aí eu, eu, eu criei esse personagem assim, diferente, porque é, normalmente se, se pensa num cachorro, aquele bichinho que tá sempre com, barra, com rabinha banana ali, pronto pra brincar, né? Ele não, ele é ranzinza, cara. Ele se faz de ele difícil, é sabe? Ele é ranzinza. Mesmo? É, e aí, ele, ele, tenta, ele tenta nem participar direito, e quando ele demonstra algum tipo de alegria, logo, logo alguém percebe e ele sai para lá. Eu não quero saber disso, não, uou, uou, E sai para lá. E esse cara aqui implica <risos> tanto com ele, bicho, porque esse gato. Esse é o gato gatinho. Gato, gatinho. gato, gato José. José. Ele, ele é um gato brasileiro, brasileiro mesmo. E pensa no malandrinho, esse bichinho aqui. Ele faz <risos> muito. Ele provoca demais o doutor, ele está ele sempre caçando uma, uma confusão ali. A gente se como, é tanto com esses... pra... como é que faz, Renatão, para ter acesso a, a, a esses, como diz, a esses personagens do contatório Como é que é que faz? O, os bonequinhos eles são artesanais. É, eu é. fiz com uma... esse aqui, por exemplo, ele foi feito por uma, por uma artesã lá de Anápolis e eu adorei o trabalho dela. E assim, só que Lindo. acontece que não se, não se, não se faz isso com grande escala, né, Léo? Eu até pensei em fazer Entendi. alguma coisa. É, eu faço, eu gosto de fazer essas coisas aqui a Malu, né? Que fez, a gente fez o um sorteio também. E, e essa outra Malu aqui eu fiz com uma outra artesã, cara, que ela é de Amigurumi, o nome do, do é, meio que legal, gino, as coisas cara, assim. adorei essa daí. É. E cara, só que assim, eu não consigo fazer numa escala maior a ponto de poder repassar Sim. a não ser com sorteio, é, entendeu ainda? E fica caro, Na, né? Fica, fica caro e, e, por exemplo, eu não consigo atender, porque a, a, a menina ela tem agenda super lotada. Ou eu peço para ela sem bonecas de uma vez, ou se eu pedir 10 agora, ela vai fazer as 10, depois vai colocar os outras 10 na fila, porque ela tem agenda Sim, claro, lotada. Esse é. pessoal é muito talentoso, cara. Toda hora tem encomenda para eles. É, essa, é essa menina é incrível. Eu mandei fazer umas coisas agora, para você ter ideia, já deve ter uns dois meses ou mais que eu pedi para fazer. Não gosto de falar mandei porque a gente não manda em nada, né? Eu pedi para fazer pediu. uns uns fantoches aí uma é, inteira, dos 10 e dedoches. Eu até vou fazer é, eu vou fazer um A dedoches um, um é legal, cara, Miguel tinha alguns, é. Eu vou colocar os 10, os 10 personagens nos dedos aqui, vou deixar uma história contando e vou mexer eles assim. Vou fazer um teste, porque eu também você sabe que eu tô uh -huh. eu já comentei com você que eu tô, tô indo pro YouTube, né? Legal, já tem o canal ou não? Aqui. Não, ainda não. Tem muito ensaio. Ah. Tem muito ensaio, ah. muito teste: teste de luz, teste de vídeo, teste de gravação. Porque ah, eu não quero, eu quero não fazer uma coisa tão ver, mal feita. Aí cara, o que eu quero fazer? Mas eu vou mandar, já estou mandando. O que eu quero fazer? Eu quero falar desse jeito que a gente está falando aqui, num ambiente. Eu tenho, eu tenho uma salinha lá com. O meu, vai ser o meu estúdiozinho. Quero conversar com pais de verdade, com mãe de verdade, com tios, com avós, com irmãos legal, mais velhos. Cara, sobre essa questão de contar história. Eu não quero saber se ele é famoso, se ele canta uma música, Sim. eu não quero saber isso. Eu quero saber, eu vou tentar focar A experiência na experiência de dele, né? E legal. É, como é que ele teve história? Como é que ele é com o filho, com o irmão ou com o neto hoje nessa questão de história? O, que, o, que, que, o que, que representa uma história na vida dessa pessoa? Porque tem gente que não dá valor. Natural, Sim. tranquilo. É. Mas tem gente que, que se importa muito, que gosta muito disso. então é, a Natão, gente mas às vezes também não conhece, né? né, cara? Às vezes não conhece. A gente começou aqui no começo da conversa falando, poxa, as histórias é uma forma que a gente utiliza para a gente poder é, potencializar determinados comportamentos, determinadas habilidades de vida dos nossos filhos, que às vezes a gente não desenvolve no dia a dia, sabe? A gente viu isso no treinamento, como é difícil desenvolver habilidades de vida, a gente desenvolve muito outras coisas e poucas habilidades de vida. Então, assim, às vezes os pais ficam, nossa, caramba, então dá pra fazer por isso? A gente contou da Yara, que é quem desenvolve isso por meio dos livros também. Eu, eu acredito muito que os pais é, é falta de saber, sabe? Aqueles que não conhecem que falam assim, ah, isso não funciona e tal. Se conhecer, vem, vem junto, cara. Cara, e conecta. Conecta você com a, com a criança. A partir do momento que você começa a contar uma história, você começou a criança ela já ela já fita o olho em você, ela já pega a gente a gente trabalha muito o foco, ela, ela joga o foco todo em você. Então daí para frente você você está falando, você pode falar a bobrinha que você quiser, a criança está prestando atenção em você, está ligada em você. Você é o foco, então aproveite esse foco. Aproveite esse momento para se conectar com a criança, para dizer para ela eu, eu viro e mexe eu chamo uma das minhas filhas é, chamo ela ela olha para mim só para dizer eu te amo quando eu vejo que ela está olhando mesmo para mim porque assim eu tenho foco então agora eu posso usar esse foco para passar a mensagem que eu quero isso é servido então a historinha é da mesma forma assim hoje tem uma infinidade de histórias uma infinidade de livros só que assim eu não sou tão tão assim vamos dizer plástico de poder dizer, nossa, todos os livros são ótimos. Eu não acho. Eu acho que tem livros que, infelizmente, são ruins. É, eu também acho. Tem muitos acho. livros que tem, tem com capa, você. mas não tem conteúdo. Exato. Tem, tem, é. tem, tem uma, uma Muito capa otimite, linda, é. tem ilustrações, cara, mas não tem história. Normal, se você quiser usar ilustrações para contar, inventar suas histórias, ótimo Sim. também. Mas a minha proposta é outra. Eu acho que cada um na sua proposta, a minha proposta Sim. é contar a história, deixar com que todo o resto seja feito aqui dentro porque que a criança legal, né? a historinha, cara, a historinha que você conta, de olho fechado pra criança do olho fechado, pronta pra dormir e você tá só no áudio ali aí o pessoal fala, pô, põe música não quero música nesse projeto eu, quero, eu, eu já fui músico eu adoro aqui, a gente canta direto pras meninas mas não é esse o projeto eu quero que a pessoa, Sim. que é criança, tudo bem. Ela consiga fechar o olho e criar todo aquele cenário que está acontecendo ali na historinha. Fazer Legal. todas as ligações, mudar o cenário quando eu mudar o cenário na história. E isso faz com que a criança é, é, é incentive, é, ela, ela melhore a sua, a sua criatividade, a sua Sim. linguagem, a sua, a, a sua percepção de muitas coisas. E você consegue melhorar... Desenvolve envolve a imaginação consegue melhorar tanta coisa, e às vezes a criança consegue é. se expressar melhor com você, porque você ensinou ela através de uma história. Sim, Então ela vai certeza. contar uma história, é. ela, ela vai começar a contar uma história para você e dizer, olha, é, papai, teve uma vez que aconteceu isso, aconteceu aquilo, ela, ela arrumou uma maneira que você ensinou para ela é. de, de contar o que aconteceu. E, e como que é muito é mais lúdica, né? natural, metáfora, a gente usa metáfora na vida o tempo inteiro. Exato, e, e o quanto a gente luta para que, que os filhos contem para a gente o que está acontecendo. A gente tenta entender, interpretar o que o filho está sentindo, para poder saber como ajudar. Isso é tarefa básica dos pais. Sim. Aí você vê, de repente, uma criança começar a contar a história para você, para você entender o que ela está sentindo. Olha que facilidade, fantástico, melhora muito. Fantástico, senão, Aí Senão a gente acaba caindo naquele padrão, no comum de julgamento, entendeu? Não é Sim. eu explorando o que a criança quer, é eu julgando o que, que e eu, eu, eu acho que dela deveria querer, sabe? É completamente diferente. Do jeito que você falou, é, é fantástico, porque ela sabe expor aquilo para você. É, e eu fui observando isso na Camila, tá? eu e a Cláudia, a gente observava na Camila como ela melhorou o comportamento dela e como ela, como ela legal. Como melhorou, começou a brincar diferente. Eu, na época, eu recebi um relato de uma criança que disse que, depois que eu vi a primeira vez a historinha, ah, demorou três historinhas para dormir, beleza, na segunda dormiu rapidão. É claro, tem a ver com o cansaço da criança, tudo isso. Não é um, um, um remedinho, uma fórmula mágica que eu vou pingar na criança e ela vai dormir. Ótimo é. seria se ela fizesse isso. Mas é, o, que, que, o que, que, eu, que me contaram? Que a criança estava brincando de carrinho, lá no chão sozinha, e estava lá assim. Aí o carrinho foi bem devagar, bem devagar. E essa expressão eu uso na historinha que ela estava contando Sim, lógico Ele tá, estava falando da casquinha, da minha tartaruguinha Que ela anda bem de fato <risos> Então a criança estava repetindo aquilo Entendeu? Eu disse, que legal, isso pra mim, Léo. Legal. Cara, eu recebo, é eu recebo tanto, cara. tanta coisa no Instagram, cara De gente falando assim, ó, oh, a salvou a noite é, e, e salva, né? E mostra pra gente que deu certo com a criança dela e, e cara, isso pra mim é o um grande combustível. Eu recebo Sim. isso, graças a Deus eu tenho recebido só elogios, cara só elogios. Não é pra puxar a sardinha pro meu lado, não, é porque eu, é só elogio que eu tenho recebido até hoje. E então, tem que ser, e por isso, isso que dá cara a tapa de falar, gente, vamos fazer, vamos baixar, vamos colocar, sabe? Vamos dar opinião, vamos sugerir, não sei nem se vale é, isso, não... vamos sugerir história. Aqui o Leder Pinheiro, tá aqui, ó, amigo meu. Passei pra ele uma vez, ele tem dois filhos, inclusive, Leder, é Miguel, né? Uhum, mais um Miguel aí, tá? Aí, Miguel, aí... vamos pra nossa dominação do mundo. Ele falou, cara, que Eu tô o, bem que... pink cérebro com esse negócio. <risos> um, dia, um dia ele me manda um vídeo, isso foi lá no começo, eu, eu tava com... não sei se eu já tinha lançado, ou se eu mandei só a historinha pra ele, eu sei que ele é. me mostrou a, a, a, a, o Miguel deitado, ele falou, cara, ele é, ele é super ativo, ele é achitadão, ele estava deitado na cama, ouvindo o celular, a história, olhando para o celular quietinho. E aí ele falou assim, quietinho, agora a mãe né? conseguiu arrumar o outro, arrumar outra criança para ir para a escola, alguma coisa assim. Ou seja, ah. é, já, isso tudo é combustível, cara, para mim. É, quando fala, olha ah lá, ele está contando, a Miguel Pinheiro assistia e ficava deitado quietinho assistindo. Legal, porque, legal. Porque, cara, é, aí cê, quando você percebe que de alguma forma você ajudou uma família... É, um pedacinho do dia daquela família, é sabe? Muito eu bom, não quero é? resolver os problemas todos. Sim. Mas se eu chegar naquele pedacinho e falar assim: nossa, hoje à noite ele me ajudou em 10 minutos. Ótimo, cara. Beleza. Já, já. já, Digamos que eu já tô pago, entendeu? É, Natão, é, mas cara, não é só isso, né, cara? Não é só isso. Esses 10 minutos, é 10 minutos que não brigou, é 10 minutos que conectou é 10 minutos que passou uma mensagem legal. Cara, esses 10 minutos Exato. eles viram assim, ó, puf! Eles viram muita coisa. É, e como o próprio Leder está falando aí, ó, eu, tenho, eu tive o cuidado de preparar o conteúdo. Eu não coloquei por acaso, ah, estou jogando qualquer coisa ali é, para fazer a cabeça da criança, como infelizmente. Várias, várias fontes de conteúdo que a gente vê hoje fazem sim, exatamente sim. o contrário, para deturpar aquilo. Eu não, eu estou tentando resgatar um pouco daquilo, tanto é que a família ela é bem unida. Você não vê briga na família da. Do... Do teteu sim, do legal, tem exatamente eles, Tem hora que eles se implicam Tem hora que os gatos se, se implicam com o cachorro Alguma coisa assim é, e, Mas é normal, cara É coisa de criança é coisa de, mas, mas briga, separação, divergências é, é, Guerra dentro da família Não, isso eu não coloco, não Nas minhas histórias, não E resolvem, né eles resolvem, né Sim, mas tem coisas que acontecem Tem situações ruins que acontecem Mas eu não preciso estar falando disso o tempo todo eu quero trazer um momento Exatamente, de paz. Exatamente, Renatão. Eu e acho que, que a gente está certo. nessa outra energia, sabe? De trabalhar pelo afeto positivo, sabe? De Sim. trabalhar com pensamentos positivos, sabe? A gente fala assim, ah, mas esse negativo acontece. Então, cara, mas ele acontece e acontece mais na medida em que você foca nisso. Entendeu? Então se você for por essa linha do afeto positivo e tudo mais, você, o negativo vai sumindo, cara. E vai sumindo mesmo. Uma coisa que eu penso é assim, se você vive num, num, num ambiente muito turbulento, muito desajustado, muito desorganizado, é e, você consegue, e você consegue trazer aqui a história aqui, ó, dentro desse pequeno momento, a história dura uns 12 minutos cada uma, se dentro desses 12 minutos você conseguir envolver a criança de uma maneira que ela vai esquecer daquele problema que está ali martelando a cabeça dela o dia inteiro, seja lá um problema na família, um problema Sim. de saúde, qualquer problema... É, e você consegue trazer ele para cá E nesse Sim. momento ele está naquela bolha Protegido do, do resto do mundo cara. Aquilo é um remédio que você dá para ela Sim Um então, que ela gosta do, da, da sua historinha E ela pede a sua historinha Você não, você não pode desperdiçar Essa chance de, de tentar trazer uma mensagem Boa para ela e igual você falou, à medida que ela vai vendo, ouvindo, e aí isso daí vai chegando nela, falando assim, ah, então ela se comporta assim, ela se comporta assado, ela vai pegando bons exemplos, ela começa a repetir também esses exemplos Sim. e avaliar esses exemplos dentro de casa, sabe? Às vezes até comentar, Exatamente. é a mesma coisa do menino com o carrinho bem devagar, é a mesma coisa, é a mesma coisa. Não, e outro dia, por exemplo, a gente estava num, num hotel no, aqui em Perinópolis... E a Cláudia está um passando cola para você aí, Renato? Eu vi. Ela está oferecendo água para mim. Calma. <risos> Cláudia, está acabando <risos> já. A gente tem que então, ficar esperto, porque senão ele, acho que só tem nove minutos só. O Instagram derruba a gente. Beleza. Então, eu estava te contando, uh, tinha um palco... Vocês viajaram, né? pessoal. é Nós viajamos, tinha um palco lá montado. Aí a gente deixou as meninas assim, meio de longe... Aí quando eu observei, a Camila estava em cima do palco contando uma grande história lá. Que legal! E a Marília era a personagem... Marília, fica aí que você vai entrar daqui a pouco. Aí a Marília <risos> entrava também. E tem dia que a gente faz uma brincadeira entre nós, assim. Elas, ah, papai, hoje eu não quero história, hoje eu não quero história, eu não quero dormir, não quero nada. Beleza. Então vamos fazer o seguinte, é, Camila, começa uma história para nós aí. Ah, papai, era uma vez um morro, um monte, não sei das quantas, florido... Tá, beleza, tá bom. Marília, continua. Aí ah, tinha uma princesa. A princesa era muito forte, não sei o quê. Aí, agora é o papai. Então, nesse monte florido, a princesa forte começou isso, começou aquilo. Aí, presta atenção na história que elas criaram. Elas cri... começaram, cara, desliga, dorme mesmo. Dorme mesmo. Dorme. Não, não, e o belo do exercício, <risos> né? É. é. E, assim, é uma história que elas criaram, né? Elas começaram. Então, Sim. assim, a atenção a, a, a fica muito maior. Por isso que eu gosto, eu, eu fiz questão de colocar os desenhos, porque às vezes a criança, se ela vê um desenho desse aqui, esse aqui é, é a tela de um, uma das historinhas. No, Legal. Por acaso, não por acaso, é a Camila e a Marília, tá? A, uhum. a Malu e a Mari, que é uma amiguinha dela, brincando, juntas, sempre Legal. tem essa questão dos irmãos e dos amiguinhos juntos, assim. Então, se você, se você traz é, é, é, esse, é, pelo menos alguma imagenzinha para a criança, ela já consegue fantasiar. Já consegue imaginar. Ela já consegue chegar aqui depois e falar assim, ah, essa aqui eu conheço, é a Malu lá do contatório. Entendeu? Não é uma bonequinha que. Ah, é um bonequinho. Não, essa é a Malu. Não tem a Barbie, não tem a, a, a Pepa, todo mundo aí. Ah, então, meu Deus, né? nem fala da Pepa. <risos> Como é que é? Ah, <risos> a mamãe tá, tá, tá reivindicando aqui a, a, o fato de que ela da também Peppa. conta a história, tá? Entendi, lógico Eu tenho certeza que a Cláudia conta é, história às também vezes, Às vezes pode, pode dar a impressão De que só eu conto história, né Porque é. se eu fiz um aplicativo Eu que conto as histórias, mas ela não, ela conta também Inclusive, que legal. o personagem Gato José, o nome do personagem E o personagem eu peguei de histórias Que ela contava para as meninas Ah, lá na que fazenda, legal. não sei o que, tinha um gato Gato José Aí eu falei, pô, é um legal. nome brasileirão É um nome bem legal, bem simples, uhum. eu gosto Então aí eu peguei Vamos nessa, e, né? Contratei o gato José para o contatório. <risos> e ele agora Obrigada. é nosso personagem. Ele agora. Legal, tá no nosso legal. Elenco. No nosso elenco é ótimo. A Luciene entrou aqui, a Luciene também. A Luciene é divinópolis e é Itaúna. Luciene, acho que é Itaúna. E ela falou que estava contando história, falou que haja ah, é criatividade. Luciene, depois você pega a live desde o começo que você vai ver. A gente falou um pouco sobre isso daí. Mas, assim, o contatório é justamente isso, para você poder é, é, colocar, fazer isso com as crianças direto. Itaúna, né, Luciene? É porque, é, às vezes, eu confundo aí. É vontade é demais de gente, querer indivinópolis. De é. é muita gente. É, muita é gente, muito menino é. nesse mundo. É muito, graças a Deus. Né? Podia ter mais. É, Legal. Com e graças Legal. a Deus, Léo, todo dia nasce um bocado de mais, mais de gente aí, viu? <risos> é, né? Por isso que eu acredito na, na, na questão da na força da criança, cara, porque criança toda hora toda hora tem jeito, tem criança nascendo. Da mesma forma que tem gente deixando de ser criança, e, e é tem outras crianças chegando. Então é, é, um, é uma coisa que sempre tem. E, e a minha ideia, a minha proposta do Contatória é que isso seja, cara, eterno. Eu pretendo deixar a minha herança é aqui gravada com a minha voz Legal. aqui para todo mundo ver que é, de contar a história daqui 200 anos a pessoa pode ouvir uma historinha minha aqui e se interessar por ela por que não sim concordo plenamente chana é a mesma ideia cara de que assim eu acho que eu tenho que falar isso né como diz né a experiência que eu tive fez muito fez muita diferença para mim então tipo a gente precisa contar né precisa levar isso adiante né se hoje tem ferramenta para isso não dá para ficar guardando, né? não faz sentido. Exatamente. Hoje em dia com redes sociais, a gente mídias sociais, todas as pessoas falam, tudo fala. Se você é. espirra, você fala que eu o espirrei. Então você tem uma facilidade. Se a gente não pode levar coisa de, boa, né? Exatamente. Você for uma coisa boa, coisas... parece que você fica assim, né? Só reclamando, né? Que eles assim são os, né, os piqueteiros de rede social, que só fica reclamando. Quer dizer, traz coisa boa, vem acrescentando é. para a rede, né? Não, e, e por exemplo assim é, tem gente que critica às vezes um trabalho como o seu como o meu assim que que a gente está fazendo tentando fazer o bem está claro que a gente quer fazer o bem a gente não está atrás de grana só não a gente quer fazer o bem Sim. também e, e então assim aí tem gente que vem falar é porque você faz isso você faz aquilo os haters que tem aí cara uhum. eu não consigo entender muito bem isso mas de toda forma o que vai para lá é uma historinha é uma historinha calma pra dormir. Sim. Se quiser acalmar, até o é um hater pode acalmar, não tem problema. É, eu também acho, naturalmente tem. Sabe, assim, quer dizer, vem, vem, vem, vem quem quiser ouvir, seguir, ver. Né? Ninguém é obrigado a seguir ninguém, a ouvir nada de ninguém. Então, assim, Exatamente. a gente faz a gente isso tá com muito carinho. A coisas boas, né, Léo? Eu também eu acho. Eu acho tem pouca gente fazendo isso. Eu te conheço também aí. É. Não só pessoalmente, eu já tive a oportunidade de te conhecer, mas, mas antes também, através do seu do seu trabalho que você faz aí na rede social, a gente sabe o tanto que você quer fazer o bem, cara. E a gente tem que valorizar Sim. isso. E dividir, Porque né, Renato? Quando né, você me convidou a gente... pra fazer live com você, eu topei na hora, cara. Eu sou seu fã. Nossa! A gente tem que fazer mais. Tem, de repente, uma hora, fazer uma live pra contar uma história, aí Ou ensinar Bora. o pessoal a contar uma história. De repente, é uma chegar os, Quando chegar os dedoches aí, a gente faz um ao vivo vai. aqui. Aí, tem um pessoal que explicar. não entrou hoje. Ai, também vocês têm que... Tem que você tem que entrar em contato com eles também, Renatão. Né? De repente é uma, E daria uma live excelente, sabia? Mas esse pessoal é de Campinas, chama ah. Carol, do Conversa de Quintal. Vou passar ah, depois para ela. Eu conheci, ela. eu conheci, você indicou uma vez, você estava numa live é. com ela, e ela indicou falei, um né? livro sobre, sobre o mundo das emoções, o monstros das, uh -huh. é. das coisas. E ela falou. Eu comprei, é. cara. Eu, eu custei achar, achei o livro, comprei, está em casa, adoro esse livro, a gente trabalha. Tem que falar. Então eu adorei, Ana, é. adorei. É, é bacana, a, a gente pode. Ir. A gente pode brincar um dia, assim, de, de... As pessoas vão entrando aí, vão dando sugestão, a gente vai inventando ah, é. aqui na hora. Você inventa daí, Nossa, inventa aqui. eu invento mesmo, ah. eu não tenho dó, não. <risos> é, mas é isso aí, todo mundo conta história o tempo todo, todo mundo... Tem muita gente que inventa mais do que fala a verdade. Vamos é inventar, vamos contar a história, vamos deixar, vamos deixar a coisa mais leve. Já basta o peso que tem, que tem aí nesse... Ah, ela está falando do livro aqui, a Luciene. É a Luciane internet, livro achei, da cara, Carol, é. Ele, comp é, ele def... compensa, é. vale a pena. É, aí eu, depois ela, ela, ela, a Carol foi super gentil, ela tirou foto dos livros e eu postei no stories, né? Foi isso mesmo, foi bem legal. É, e lá no, no, no Insta dela também tem o post sobre ele, que tem algumas páginas lá. Ai, que legal! É, e a, a editora foi tranquila, eu comprei no, no site, chegou em casa, depois que eu encontrei, que né? Ele chegou aqui tranquilo, é maravilhoso. Legal. Livro, cara, se você souber aproveitar, é, acontece muitas vezes de eu comprar um livro. Eu tenho um plano de assinatura de livro, chega todo mês aqui, um livro para uh -huh. cada idade, Legal. das minhas duas. Leiturinha, não e... é? Leiturinha, exato. Legal. Aí ele manda um para cinco anos e um para três anos, a curadoria deles escolhe. Mas às vezes Legal. você pega livros também, ganha ou compra, você fala, você vai lendo aqui, já aconteceu muito comigo, de, de eu ter que mudar o livro na hora mudar Sim. o que está escrito, que eu falo, isso não dá para falar. Sim, é. é e você eu tem que ter aquela sacada instantânea. É. E para isso, inclusive, você tem que estar muito ligado. Sim. Você tem que estar muito atento ao que você está fazendo. Tem que estar tá prestando atenção, é. Na escola das meninas, tem um rodízio de livros, onde os pais compram e mandam alguns livros, e eles vão fazendo rodízio todo fim de semana. Cada sexta-feira vem um livro para casa. E tem livro que você vai ler que você fala, cara, eu preciso adaptar isso aqui, não está bom, não. Porque, assim, não é o valor que eu quero passar para minha filha. Minha Sim. filha, não é o valor que eu quero ensinar pro meu filho Então, é, essa questão de valor É muito séria, Léo. É muito, muito séria. séria Então eu acho que é uma das melhores maneiras De você passar o seu valor São duas maneiras que eu, que eu penso é, Uma é a história Porque eu acho que é onde você se conecta com o seu filho De forma até inconsciente E outra okay. também inconsciente Concordo. É o exemplo ah, Exemplo é muito O exemplo, exemplo é assim, automático acho que Automático É se você dá o um exemplo, se você. Você nem percebe, é totalmente inconsciente. Criança, é, porque é fisiológico, entendeu? É neurônio não. espelho, é, é muito rápido. Não tem erro, né? Não tem erro. Renatão, não você vai erro. ter que despedir da turma agora, porque Beleza. tá fechando aqui e o Instagram vai, vai, vai derrubar a gente, agora ele sempre faz. Aqui acho que tem um minuto, mas eu acho que ele vai dar menos. Então tá. Pessoal, é o seguinte. É, obrigado, Léo, pela, pela oportunidade obrigado de estar aqui com você sobre a historinha. <risos> o Contatória está disponível de graça lá na, na loja da Apple, na loja do, do Google. É só digitar Contatória lá, baixa, instala. Não precisa de internet depois, você pode ir para fazenda, pode ir para o mato e botar a historinha é, para contar lá. É então, baixa, instala e vamos lá, gente. Vamos contar a história, vamos melhorar esse mundo. Obrigado. E, se, e seguir o Instagram do Contatória, é tem novidades Contatório, lá sempre. E os... Tem, tem divulgação, coisa, tem sorteio. Tem sorteio é, tem sorteio. O um sorteio tá aqui já. Olha o vale sorteio, sorteio, não, não, sorteio bom, bom, bom. da Turbo. Vale então assim, entra meu, lá, calma. segue, comenta, compartilha, né? para poder chegar em mais paz, igual foi bom para vocês aqui. Legal, turma. Foi ótimo a é gente sim. também. Aí. Ó, oh, Cláudia aí, passando colo pra... Agradece a Cláudia, gente. Manda um coraçãozinho pra ah, Cláudia tá. aí, que tá nos bastidores. A gente, a gente faz o seguinte, é, depois eu vou olhar o nome de todo mundo que participou aqui e vou sortear uma almofadinha do contatório, então. Ah, aí a gente entra em contato, beleza? Legal, vai ser, legal. Vai ser o, o, o, o chat, como é que fala, a nossa live que vai Render brindes aqui hoje. Legal, legal. Depois você me passa aí, você fizer alguma coisa que eu vou divulgar. Passa, eu vou pegar depois, eu vou assistir de novo, vou anotar os nomes e vou fazer. Tá, a doutora Cláudia, aí sempre pecificar isso. A Cláudia está oferecendo aqui um kit de escova dental também, que ela é dentista, tá para fazer esse kit daí. A gente depois vai tem colocar. que fazer uma live com a doutora a Cláudia. falando. Dente, é. A gente escova o dente e vai dormir, contando a historinha. Legal, legal. Legal, tem muito assunto para falar. É, o um kit infantil. Legal. Não, um a você legal. pode fazer uma live com ela tranquila, né? É boa de conversa também. Tem muito o que falar, é. E tem, eu já fiz um trabalho desses com dentistas e tem muita coisa que falar, porque é absurdo o que faz. Então tem, a gente tem que falar tem. disso mesmo. Tem mesmo. A Leder tá falando tem o Luísa também, não, ela? Beleza, Leder, vamos. Não sei se você vai fazer mais, mas é... você pode ser só pro Luiz e pro Miguel por enquanto. Legal, <risos> é legal, turma. É brabo esse homem. É? é, é caçador. Senhora. <risos> Doutora, obrigado. Depois a gente vai falar mais também, tá? Renatão, obrigado, obrigado mesmo de coração, foi muito bom, passou rapidinho, né? mas eu estava controlando Sim, o tempo, legal. Eu, eu canso de passar vergonha aqui com, esse, com o Instagram derrubando a gente. E me manda depois se eu divulgar que vai ter esse sorteio e tudo mais e tal. Tá, a gente faz o um sorteio, tem, vamos tentar ser justos, né? porque o pessoal às vezes pensa que a gente faz rolo no sorteio, hoje eu já foi acusado até disso já, mas não tem rolo não, gente, eu é, ponho é, lá no não, sorteio é. grão, ele é. solta e pronto. Hoje tem ferramenta automática, gente, para. tem é, é mais fácil. Obrigadão, é, tá viu? Parou, misericórdia. Vou <risos> fazer igual aquele pessoal, né? Vamos vai tentar uma menininha? É. sempre <risos> é assim, valeu, cara. Meninos. Valeu, Léo, é. obrigado, cara. É. Um abraço, abraço pra a Cláudia e pra a turma aí. aí. Obrigado, ah, Obrigado, viu? pessoal, todo mundo aí que está participando aí. Um abraço. Fiquem obrigado, com Deus. gente. É. Tchau. Tchau.